O meu pai teve, sempre teve uma grande ligação a tudo que tivesse motor, no fundo. E a paixão dos clássicos surge um bocadinho naturalmente. Foi vendo uma outra oportunidade e, e pronto, e apaixonou-se. E então, eu não tive propriamente escolha, porque, pronto, nasci e basicamente cresci assim no meio dos clássicos. E, e é, um mundo, é um mundo que adoro, porque os, os carros clássicos têm, têm aqui uma junção de três vertentes bastante única porque é claramente um óbvio, ou seja, sempre que temos tempo livre, os clássicos são os nossos pronto, passatempos e realmente é tão interessante, há tanto para descobrir nesta indústria. Depois, a vertente de paixão é apaixonante e quanto mais se lê e mais se pesquisa, mais se apaixonado e mais dentro deste meio se fica, porque realmente é um reflexo do que estava a passar em todas essas décadas. E é muito interessante ver este reflexo em automóveis e então é um pouco contar a história do mundo, do último século, é? em automóvel, é, fica muito interessante. E, por último, mas não menos relevante, investimento, porque claramente é um investimento muitíssimo interessante, muito sólido, com considerável liquidez, sendo as peças certas, por isso juntar junta aqui estes três fatores que não sei se muitos ativos são capazes de o fazer, e realmente os automóveis clássicos são, são únicos, por isso é que Pronto, há tanta, tanta envolvência e uma, e uma paixão tão, tão enorme por este, por este mundo. Este carro surge, ou seja, o conceito do carro surge no final da década de 60 e é considerado por muitos como um dos pais da divisão M da BMW, a par do 3.0 CSL, ou seja, se não me falha a memória, a M Division oficialmente foi criada em 1972, mas o projeto do, do 3.0 CSL foi em 1971, que é, pronto, é considerado realmente eh, historicamente o pai, mas todos os aficionados veem o 2002 Turbo como uma peça fundamental para o desenvolvimento da de, de M Division. Aqui, também, como poderemos ver, e fica bastante aparente, são as cores, ou seja, este vermelho e azul, estes tons vermelhos e tons de azul, que claramente são as cores da M do dia de hoje. Ou seja, este carro é realmente um dos pronto, onde surge das primeiras ideias de um carro M de BMW da, na época. O, o primeiro oficial, o M1, foi em 1978, foi lançado em 1978 em Paris. Mas este carro tem todo, muito trabalho e, e realmente cria, estabelece alguns padrões e inovações que depois seriam pronto, continuados pela divisão M, oficialmente estabelecida. O carro, para a época, é fantástico, porque em nível de performance, ou seja, o carro quebra com qualquer standard da época, quer carro alemão, italiano, inglês, o carro quebra com tudo, porque é um carro que tem 1000 kg, sensivelmente, 170 cv às 5800 rotações, com um, um turbo lag, o turbo entra e sente-se bem a entrar nas 3800 rotações, ou seja, aí é realmente muito interessante porque tem muito impacto para, para o condutor, e tem uma dinâmica muito interessante na época também. Ou seja, o turbo é, é um turbo triple K, se não me falha a memória, com 1,55 bar e com injeção mecânica Kugel Fischer. Ou seja, é o carro que, na sua essência, estava feito para o sucesso. Era que é. Pronto, toda esta junção de fatores é, é uma, fórmula, uma fórmula muitíssimo interessante. Em termos de performance, o carro faz de 0 aos 100 sensivelmente 7 segundos. Que é fantástico, uma velocidade de ponta de 220 km/h. Sim, que eu não sei se aconselharia dar 220 <risos> num carro dos anos 70, mas que dá. dá. É, é bem possível. <risos> Portanto, é um carro que veio, veio realmente revolucionar a marca, a BMW, com este carro que quis realmente impor-se no mercado e dizer que é uma marca para ser considerada e realmente estava destinada para o sucesso que tem nos dias de hoje. Por isso tem muito impacto, quer na BMW em si, quer em toda a indústria automóvel, mais que não seja porque é o primeiro carro com sucesso a introduzir um turbo em produção de série. Por isso, sem dúvida alguma, a indústria automóvel dos dias de hoje deve muito ao desenvolvimento deste carro. carro realmente transmite-nos uma sensação que estamos a conduzir uma peça de arte é... e nem todos os carros, independentemente de segmento, este é um carro que nos transmite essa sensação é como se fosse quase um, um quadro mas com a vantagem que neste quadro pronto podemos entrar e por acaso anda muito rápido é muito giro. É... mas é mesmo uma peça de arte o que transmite ao condutor, ou seja, nós sentimos totalmente agarrados ao carro, o carro tem uma dinâmica impressionante, é muitíssimo equilibrado para os anos 70 e, e claro, a parte do turbo vem a toda a indústria, ou seja, o carro é, é muito engraçado porque até às 3.800 rotações o carro é bastante calmo é bastante, parece uma berlina pronto, de passeio bastante tranquilo a partir das 3.800 rotações é, é impressionante, fica, fica um carro totalmente diferente um carro muito dinâmico que pronto o motor pede para a partir daí pronto para se continuar a puxar por ele hum, é muitíssimo, muitíssimo interessante há, há poucos carros que têm esta sensação que transmite esta sensação ao condutor é, é, é, é único. Pronto, não se poderia falar, claro, do de, de spoiler dianteiro de com o autoclano de Turbo invertido. E porquê? Porque, uh, no fundo, foi algo, uh, aqui, pronto, aqui está o cúmulo um bocadinho da, um, da inovação e da loucura que a BMW teve para a época, que está ao contrário um pouco no sentido também que as ambulâncias têm ao contrário, ou seja, que é para quem vai à frente ler uh, na ordem correta, no retrovisor e perceber que okay, vem um 2002 Turbo atrás, então eu tenho de desviar, porque realmente não é um carro qualquer, tenho de dar passagem. E, e pronto, é nesse sentido que a venda criou isso, até aos dias de hoje, não, não sei se será o único carro com esta especificação no mundo, mas sem dúvida alguma dos poucos existentes estamos. É, é algo muito característico deste, deste modelo em si. Um carro clássico transmite-nos uma sensação muito diferente. Sempre que conduzimos um carro clássico é pela experiência, ou seja, não é para nos levar de um sítio ao outro, não, é pela experiência de o estarmos a conduzir e o tempo que o levamos é muitas vezes irrelevante porque perde-se a noção do tempo, o tempo não é não é algo a ter em conta, é, é desfrutar e sentimos e é tão bom podermos voltar atrás no tempo durante breves momentos e termos a experiência que se tinha nos anos 60, 70, 80, é, é muito interessante, é muito interessante e é, e é, e é único. Num, num, pronto, a sensação de conduzir é totalmente distinta e, e claro depois tem o, o, o normal que é ter uma avaria ou outra, mas que ajuda até para a experiência e faz parte. Às vezes ficarmos assim parados no meio do nada, faz parte e é, é engraçado.